Primeiro, eu odeio ter que fazer um vídeo sobre uma tragédia. É algo extremamente difícil e complicado de se falar sobre. Mas, se meu canal vai só falar sobre coisas que são fáceis, então esse canal é inútil. E quando eu vejo a hipocrisia, o nojo que eu sinto de pessoas simplesmente de esquerda falando que... ó oh, a nossa sociedade está doente. Temos que arranjar a cura para a nossa sociedade. A nossa sociedade não está doente. Há pessoas doentes em nossa sociedade. E isso é terrível. Oh, todo mundo pronto para culpar a sociedade porque um menino, um menino é incapaz de fazer maldade sozinho. Não. Assim como nós já vimos outros garotos psicopatas nós continuaremos vendo. E o que aconteceu nessa escola em São Paulo? A mídia esquerdista só queria que fosse uma arma. Assim eles poderiam usar mais ainda esse caso contra a sociedade doente. Que sociedade doente? Uma sociedade de um povo trabalhador, cristão, que quer nada mais, nada menos que liberdade? Como que um caso desse pode acontecer se foi premeditado? O desgraçado de apenas 13 anos é protegido pela própria esquerda como uma vítima da sociedade. Ah, ele é incapaz de tomar decisões por si mesmo. Foi a sociedade doente que fez isso com ele. Foi o bullying, foi o caramba. Nós estamos deixando as crianças do nosso país à mercê de monstros pelo politicamente correto. As nossas escolas deveriam ter, no mínimo, segurança, mas não tem. Cadê a segurança dessas escolas? Cadê os policiais protegendo essas crianças? Não bastava isso. Bastava que cada professor tivesse um pouco de autodefesa e cada professor tivesse um berro nas mãos, e isso seria facilmente evitado. Só que não. Nós deixamos as crianças, junto com professores indefesos, e o pior, esse maldito de 13 anos, como mostra as notícias, claro, não em sites de esquerda, mas a escola alertou polícia sobre comportamento suspeito de aluno, um mês antes do ataque. O aluno, aluno, seja que a gente pode chamar de aluno, encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp. Alguns pais estão se sentindo acuados e amedrontados com tais mensagens e fotos, diz boletim de ocorrência. Você tem um filho estudando numa escola de um filho de uma puta desses que simplesmente... Não mostra para ninguém. Ah, mas é só uma criança mostrando imagens e ameaçando alunos. Esse desgraçado chegou a escrever o seguinte. Ah, ele, ah, em razão da idade e identidade do estudante não foi divulgada Em mensagem encontrada pela polícia militar, o autor do atentado diz ter sofrido bullying e planejado o ataque por dois anos. Pulling, tristeza, a combinação perfeita para criar uma mente fodida e acabar fazendo alguma besteira, diz o estudante que cursava oito anos na escola. Além disso, ele participou nas redes sociais, ele antecipou nas redes sociais que o ataque aconteceria, dizendo que esperou pelo momento por sua vida inteira. Irá acontecer hoje, esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que consigo alguma kill, morte em inglês, pelo menos. Minha ansiedade começa a atacar por causa disso. Enfim, me desejem boa sorte, escreveu o aluno. Durante o momento do ataque, o estudante portava uma faca, uma tesoura, um celular e uma carta de despedida. E quem é que vai pagar por isso? Quem é que paga por esse crime? Uma professora que tinha 71 anos. E quem foi que defendeu o coitado do menininho, vítima da sociedade que não pode ser punido, porque nossas leis imbecis falam que é menor de idade? Uma professora. E quem é que salvou as outras crianças e outras professoras? Uma professora de educação física, que teve que ir lá e parar o garoto com as próprias mãos. Alguém consegue imaginar uma coisa dessa? A revolta dos pais... Uma mulher tendo que defender as próprias crianças. Por que não temos treinamento para essas professoras? Era o mínimo que se deveria fazer dar segurança a elas. Mas a gente vê cada vez mais a violência no nosso Brasil e ninguém se importa. Porque quando acontece uma coisa dessa, não foi um criminoso, não foi um bandido, não foi uma vítima da sociedade. E aí nós temos essas deputadas e senadoras malditas, toda essa esquerda nojenta, assim como fizeram com outras vezes, com outros menores, dizendo que são apenas crianças. ó oh, vai passar o quê? Uns dias no reformatório? Vai passar uns dias na antiga FEBEM? E depois vai ser solto novamente, sem nem ter o um nome divulgado porque é menor de idade. Ah, ele pode voltar a estudar agora, que ele foi reformado, passou uns meses no reformatório, e agora volta à sociedade, porque ele não pode ser punido. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é rever essa estupidez de maioria penal. Se você tem idade para cometer um crime, se você consegue portar uma faca e fazer alguma coisa, você tem que ser punido por isso. Independente da idade, esse moleque tem que ir para uma cadeia de segurança igual qualquer outra cadeia, igual esse crime tivesse acontecido com qualquer outra pessoa, mas é a sociedade, a culpa é da sociedade, não é mesmo? Não é culpa dela, ela é uma pobre criança que foi influenciada, que sofreu bullying. Isso é tudo é mentira. Depois nós temos que armar cada um desses professores em todas as escolas do Brasil para que isso nunca mais se repita, para que cada professora possa defender não só a si mesma. Mas seus alunos E por que essa ideia não é passada? Porque armas matam, não é mesmo? São as armas que tiram as vidas das pessoas Então a gente vai fazer o que agora? Proibir as facas? Proibir qualquer tipo de instrumento Que possa ser usado para tirar a vida de outra pessoa? Um garoto filho de uma puta Que deveria passar o resto da vida numa cadeia No mínimo Se não cadeira elétrica mas a gente vive num país hipócrita, num mundo sem hipócrita. Então não é culpa de, de, de, da sociedade, é? É culpa de um monte de gente. Mas esse sangue não está em minhas mãos. Esse sangue não está nas mãos das tias e tios do ZAP. As pessoas de bem estão nas mãos desses políticos corruptos que não se importam com outras vidas. Que vão rapidamente às redes sociais falar, temos que acompanhar esse caso. Ai, a nossa sociedade está doente, não é mesmo? Vemos aqui um post dessa deputada Renata Abreu. Que loucura, meu Deus! Nossa sociedade está doente Precisamos nos unir para achar a cura Urgente Não podemos desistir da humanidade Fica aqui minha solidariedade às vítimas Aos heróicos, professores, alunos e pais Uma ova, né? Uma ova Uma ova Sempre assim Vamos culpar, vamos culpar a sociedade Porque uma criança dessa não pode ser responsabilidade. responsabilizada Não é mesmo? Então a culpa é de você que está vendo esse vídeo de você que faz parte da sociedade que paga seus impostos, você que é o doente. Não é porque existe um psicopata. E vão existir psicopatas em todos os cantos. Só que isso foi pré-combinado. É, Ele sabia, todo mundo sabia que isso acontecia na escola e ninguém fez nada. Porque novamente é apenas uma criança, tadinha. É uma vítima da sociedade. Não, não é. é a, a sociedade foi vítima dessa criança. E ela tem que ser punida. Como se fosse qualquer adulto. Só que isso passa, mais uma vez, como se fosse nada. Como se fosse só um probleminha. Oh, mais uma vez. Oh, nós temos que nos unir. Que tipo de imagem é essa? Que tipo de deputada retardada é essa? Que simplesmente não propõe que... Próprios professores tenham no mínimo defesa, já que não vão colocar policial nessas escolas, já que elas estão à mercê de qualquer vilão, que essas próprias professores possam se defender. Mas mais uma vez vão passar pano, mais uma vez vão falar que a culpa é das armas, a culpa é das facas, agora, certo? Então nós. Temos que resolver isso. Nós temos que apoiar políticos que queiram diminuir a idade penal e para o mínimo possível, começou a falar, tem a capacidade de segurar uma faca e ferir alguém, tem que ser punido como se fosse algo exemplar. Não, ah, vamos culpar a sociedade. Depois nós temos que armar cada um desses professores. Eu garanto que isso teria sido evitado. Só que como é que pode a polícia ter sido alertada e nada fez? Ah, porque é uma criança, não é um monstro. E monstros têm que ser presos, certo? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio ao canal e até a próxima. Tchau, tchau.